Alô! Fala, Marcão! É, cara, eu sei que a gente tem que deixar tudo pronto pra reunião de quinta. Só que eu tô tentando aqui fazer tudo sozinho, tô quebrando a cabeça e não tô entendendo muito bem, não. É. Ok. Pode deixar que eu vou deixar o projeto ótimo, vai ficar demais. Como é que eu vou fazer pra colocar todas essas quadras nesse espaço? Oh, e aí Pedro, eu fiquei sabendo que você está montando um projeto para ocupar o terreno baldio aqui em cima. Acho que é uma iniciativa muito bacana, viu? Você já começou a montar as coisas? Eu estou aqui enrolado tentando montar, mas não consigo. É muita informação e eu não estou dando conta. O negócio é o seguinte, o tamanho do terreno é de 42 por 32 metros e o pessoal quer uma quadra poliesportiva que tem a vôlei, basquete, handball e futsal. A gente vai ter uma reunião quinta-feira, eu tenho que ter alguma ideia logo. Nossa, o projeto é grande mesmo, hein? Então é melhor montar uma maquete para levar na reunião. Porque aí dá pra visualizar tudo direitinho. Se você quiser, eu posso te ajudar com isso. Ainda bem que eu tenho um camarada arquiteto. Eu vou precisar mesmo da sua ajuda. Porque eu nem sei por onde começar. Primeiro, vamos ver quais são as medidas de todas as quadras. Isso a gente pode colocar numa tabela. Olha só. A quadra de vôlei tem de 20 a 24 metros por 11 a 15 metros a de basquete tem de 30 a 32 metros por 17 a 19 metros a quadra de handball tem de 38 a 44 metros por 18 a 22 metros e por fim a de futsal tem de 25 a 42 metros por 15 a 22 metros nossa eu não sabia que as medidas das quadras podiam variar tanto a medida da quadra oficial é uma só mas é preciso ter um espaço ao redor dela que é variável é uma espécie de área de segurança para os atletas. No vôlei, por exemplo, pode ser de 1 a 3 metros de distância da arquibancada ou qualquer outro obstáculo. Agora veja, essas são as medidas oficiais. A medida da quadra de vôlei é 18 por 9 metros, a de basquete é 28 por 15 metros e as quadras de handball e futsal têm a mesma medida oficial, 40 por 20 metros. Essas são as medidas usadas em jogos oficiais, como nas Olimpíadas. As Olimpíadas são uma série de eventos esportivos que ocorrem a cada quatro anos e reúnem atletas de quase todos os países do mundo para competir em várias categorias. Os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados na Grécia Antiga, no ano 776 a.C., como uma importante celebração e tributo aos deuses. Interrompidos pelo Imperador Teodósio, ainda na Grécia, os Jogos foram recuperados pelo Barão de Coubertin, que após extensa pesquisa, organizou, em 1896, uma competição nos moldes da tradição grega. Desde então, as Olimpíadas só deixaram de ocorrer durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Puxa, essa história de Olimpíada começou já faz muito tempo, né? Bem, agora que a gente já tem as medidas, vamos planejar a maquete. Em poucas palavras, maquete é uma representação proporcional de um espaço. Então, as medidas da maquete das quadras vão ser proporcionais às medidas oficiais das quadras de verdade. Como a gente vai criar uma figura semelhante à original, é bom lembrar algumas regras sobre a semelhança de polígonos. A primeira é que eles tenham ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. E a segunda, é que as divisões entre os lados correspondentes de cada um dos polígonos tenham o mesmo resultado. Ah, então esse resultado das divisões, que é sempre igual, é que representa a proporção, não é? Isso mesmo. Essa proporção recebe um nome especial, razão de semelhança. Assim. Quando eu fizer as divisões das medidas dos lados de um primeiro triângulo pelas respectivas medidas dos lados do segundo triângulo e a razão de semelhança for 2, isso significa que os lados do primeiro triângulo são duas vezes maiores que os lados do segundo. Se a razão de semelhança for meio, significa que os lados do primeiro triângulo são duas vezes menores que os lados do segundo. Então, para eu desenhar as quadras direito, eu vou ter que decidir qual é a razão de semelhança? Exatamente! Vamos pensar na maior medida das quadras, que é 40 metros. Agora você pensa em uma medida que esteja num tamanho bom para que você possa desenhar. Acho que 40 centímetros tá bom. Mas Gilson, fazer 40 metros reduzirem para 40 centímetros muda também a unidade de medida. Isso tem razão de semelhança? Claro que tem, Pedro. Vamos fazer as contas. 40 metros são 4 mil centímetros. Então, a gente divide 4.000 centímetros, que é a medida original, por 40 centímetros, que é o valor que queremos usar na maquete. Logo, a razão de semelhança é 100. Então, a quadra é 100 vezes maior que o meu desenho. É, você entendeu mesmo. Nós chamamos isso de escala. Essa é a escala 1 para 100. Ou seja, cada 1 centímetro que você desenhar vale 100 centímetros na realidade. E para garantir que as figuras sejam semelhantes, não esqueça que os quatro ângulos de cada retângulo tem que ter precisamente 90 graus. Agora a bola tá com você. Consegui terminar minha maquete. E que tal você fazer uma rede de vôlei? As cestas de basquete e as traves do gol? Dá para fazer tudo com palitinhos, gás e papelão? Boa ideia. Agora que eu peguei o jeito, já sei que a primeira coisa é saber as medidas de tudo. O comprimento da rede é 10 metros. A largura, 1 metro, e ela fica 2,43 metros de altura para jogos masculinos e 2,24 metros para jogos femininos. Para a cesta de basquete é preciso considerar o tamanho da tabela, que é de 180 metro e por 120 metro e centímetros, e a altura do chão até a base da tabela, que é de 3 metros e 5 centímetros. E para cada baliza, o comprimento é 3 metros e a altura é 2 metros. Bom, agora eu vou reproduzir tudo isso em centímetros. E você sabia que essa proporcionalidade também vale para a área da figura? Eu não tinha pensado nisso, mas parece que faz sentido. Claro, olha só, se a figura é retangular, a área é a multiplicação da largura pelo comprimento então ficamos com 2.000 centímetros vezes 4.000 centímetros, o que dá 8 milhões de centímetros quadrados. E quando multiplicamos as dimensões da maquete, 20 centímetros vezes 40 centímetros, ficamos com 800 centímetros quadrados, ou seja, a razão de semelhança das áreas é de 8 milhões dividido por 800, que é 10.000. E 10.000 é 100 vezes 100, ou seja, 100 ao quadrado. Então isso significa que a razão de semelhança, quando a gente trabalha com área, é a razão de semelhança de comprimentos elevada ao quadrado. Isso mesmo, Pedro, você pegou o espírito da coisa. E você sabe me dizer o que aconteceria com a razão de semelhança se agora a gente fosse trabalhar com o volume? Ah, a razão de semelhança entre os lados era 100. Entre as áreas era 100 ao quadrado. Então entre os volumes ela vai ser 100 ao cubo, não é? É isso aí. E não importa qual o valor da razão de semelhança. Aqui ela é 100, mas poderia ser 15, 900 ou qualquer outro número. A razão sempre será elevada ao quadrado quando trabalhamos com área e elevada ao cubo quando trabalhamos com volume. Bom, mas pelo visto você já está conseguindo se virar muito bem com as razões de semelhança. Modéstia à parte. Então é o seguinte, eu quero pintar a quadra da minha maquete com a mesma tinta que a gente vai usar para a quadra de verdade. E eu já me liguei, que para pintar a quadra vai ser preciso 10 mil vezes mais tinta que a que eu vou gastar na maquete. Muito bem, é isso mesmo. Usando as semelhanças, a gente faz a estimativa de material com muito mais precisão. Puxa, eu curti essa parada de semelhança. Agora eu vou mostrar minha maquete pro pessoal. E torcer a verba ser suficiente. Essas quadras têm tudo para ficar muito legais. Valeu pelas dicas, Gilson. E você vai jogar lá com a gente, hein? Tá prometido. E quando precisar de alguma coisa é só chamar. É mais pedro.